E aí, pessoal, Wordap 0 na área, beleza, galera? seguinte, mano, vamos para os multiplayer aqui, tio Do que De Bullet First Vamos aqui no Gun Game Faz tempo que eu não jogo um Gun Game Xarax Se você curtir, já deixa o like, se não é inscrito, se inscreva E pá, e Ixi, vamos começar com essa daqui, hein Vamos ver o que rola. Vamos ver o que vai rolar. Ih, peguei. Delícia, peguei também. Isso. Oxa, não vê esse cara atrás, não. Ah, beleza. Bora. Acho que começou agora essa parte. Isso. Ixi Calma, respira Respira que você não tá no tablet Lembre-se disso, às vezes eu esqueço desse Desse detalhe, mano, você acredita? Ah, nossa, que metade Tá, olha, com essa arma aqui você não precisa mirar, mano Lá de ceboçal, ó <risos> snaipa eita de onde brotou esse cara, Jesus? Começou agora essa partida, que bom, hein? Ui delícia! Ah, fe Calma, até eu pegar as manhas, maninho. Nossa, mano, eu tava de frente, eu não precisava nem mirar. Tá. Não precisava nem mirar, é sério, niggas. Eita, não vai dar certo. <risos> calma, calma. Aê. Boa. Ah, para, me pegou da. Não, me pegou. Me pegou dali da na faca, mano. Impossível, sério. Nossa, esse Sniper eu não me dou bem com ela. Tá, vamos tentar recuperar o tempo perdido. Ah, Fê. Esperar esse tempo. Uh, calma, calma que a gente tá quase no top. Esse. <risos> Aê! Esse barulho parece o, o Liu Kang, mano. Eita, arma feroz! Nossa, quase! Quase, quase, quase! Mas eu acho que eu passei, hein? Acho que eu passei de arma. Olha para um lado, olha pro outro. Nossa! Mandou bem. HS. Beleza. Boa, boa. Uh! Esse barulho do cara morrendo, tipo, o cara tá morrendo. Ele faz barulho quando morre, mano. Mas se você já tá morto, basicamente você não tem barulho a fazer, né? Nossa, que balinha. Que balinha, baby. Dá aquela estreifada. Isso. Moleque. Nossa. Baixar um pouco aqui. Eita, hum. meu Deus. Notificação. Esqueci de desligar hum. as notificações. Calma aí. É... Boa, boa. Agora sim. Celular é fogo. Tem WhatsApp, tem tudo. Eu esqueci de desligar as notificações. Ei, que bonitinho essa briga, hein? Boa, eu acho que eu passei de arma Matei na pistola, matei na pistola Não era pra ser mais essa, hein? Ah, vai ser difícil, vai ser difícil mas... Vai ser difícil Eu acho que eu passei, passei, passei, passei Caraca, tá empatado O moleque conseguiu empatar comigo, mano Boa Boa Boa Ah, tá na mesma arma que eu Tá empatado, tá corrido isso daqui Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bora Boa Boa, agora vamos nossa! É... Ah, Fê não foi, caraca! Que da hora de explodir, negas, explodir, nigas. Ah, me matou melhor do que da facada. Caraca, mano. Vamos tentar pegar. Vamos tentar pegar. Não pegou, mano. Que difícil. Nossa, ele fica cansadão assim Boa, boa, passei Nossa Baixar mais um pouco, isso aqui tá muito alto ah, O ruim, mano, é que no iPhone eu fico colocando a mão em cima do, dos alto-falantes, entendeu? Naturalmente eu tenho que segurar o celular, né? Ah, ele passou na minha frente, viado. Aê! Eita, me pegou lá do fim. Agora eu vou aumentar, que eu me empolguei. Ah, não, mano. Puta merda. Bom, galera, mas é isso. Fiquei em terceiro, mano. Ah, não, mano. Era pra ficar em primeiro. Olha, 32, 36. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mano, deixa o like pra fortalecer. Se quiserem ver mais vídeos de Bullet Force, comentem aí. E se inscreva no meu canal se você não é inscrito, beleza? Mas é isso, galera. Tamo junto, valeu, falou, eu fui.